Logo escalada vai apresentar hoje o kit de cozinha da marca Guepardo. O kit de cozinha é um conjunto de panelas para o seu camping ou para a sua expedição. Todo o conjunto, todo o kit, ele é revestido na sua superfície com Teflon para facilitar a sua limpeza posterior. As canecas já tem, vem com um pegador para facilitar tanto o armazenamento como o manuseamento. Para fazer o teste desse, desse kit de panelas da Guepardo, a gente vai fazer dois pratos aqui para o nosso café da manhã no camping. A gente vai fazer um café com leite e vai fazer umas panquecas para utilizar tanto a panela como as frigideiras, as duas canecas e os pratos. Terminamos a avaliação agora, é, já fizemos a panqueca, o café com leite, esquentamos o leite. Faltou um pouco a habilidade do cozinheiro aqui de fazer a panqueca. A gente não grudou o leite, o leite ficou bonitinho. Grudou um pouco a panqueca, mas foi mais por culpa do cozinheiro do que da, do que da panela. Ah, o café da manhã a gente vai tomar agora e o resultado da avaliação você lê no post no blog de escalada.